crise na imagem das lotéricas em redes sociais, nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas de como você consegue superar esse tipo de situação ou até mesmo minimizar os impactos que isso podem causar na sua lotérica. Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. A primeira dica que eu tenho a dar para você em relação a essas crises que podem acontecer em redes sociais é você reconhecer a situação. Muitas vezes, alguns empresários preferem negar e dizer que não existe o problema. Mas o problema existe, ainda que não seja verdadeira. A notícia que esteja ocorrendo em redes sociais, é importante reconhecer que ela está lá e que, de alguma maneira, ela precisa ser superada. Então, ao invés de ficar na posição de refém, dizendo que o problema não existe ou que o problema está do outro lado do país, a primeira questão é assumir que isso sim pode, de alguma maneira, estar impactando também nos negócios da sua casa lotérica. A segunda dica que eu tenho a dar para você nesse tipo de situação é seja rápido, ou seja, assim que você tomar conhecimento dela, converse com outros lotéricos, busque mais informação e descubra se realmente é real ou se é apenas uma fake news, assim você pode perceber quais são as melhores direções a serem geradas em relação ao assunto. O terceiro ponto está totalmente ligado nisso se você de alguma maneira tem campanha de marketing ou envia conteúdo sobre a lotérica aos seus clientes talvez a melhor opção nesse momento seja suspender ela talvez por algumas horas talvez por alguns dias ou quem sabe até mesmo por algumas semanas isso evitará que o nome ou a instituição lotérica fique em foco e as pessoas continuem falando daquele assunto em alguns dias outras informações outras notícias e outros assuntos Vão acontecer e naturalmente as pessoas vão acabar esquecendo do assunto e você volta normalmente com as suas ações de marketing. A quarta ideia que eu tenho para te dar a respeito disso é você ter uma ideia de qual é a resposta padrão principal que você dará se alguém te trouxer isso à tona, seja através das próprias redes sociais ou até mesmo de maneira offline. Quando a pessoa vai no balcão da lotérica e questiona algum tipo de problema e aí o que você vai dizer para essa pessoa? Ter esse script elaborado te ajuda não apenas a diminuir o impacto, como também a evitar problemas e até mesmo prolongar o assunto numa discussão que pode acontecer. A quinta, e talvez uma das mais importantes, é você instruir o seu time ao que, que eles devem responder se acontecer isso. Em primeiro lugar, você consegue fazer um alinhamento do time, para que todos eles saibam exatamente o que está acontecendo sobre o assunto a segunda questão e a segunda grande vantagem disso é que todo mundo vai falar a mesma linguagem dentro da sua casa lotérica isso vai diminuir a possibilidade do assunto ficar se prolongando porque muitas vezes se for uma fake news a pessoa vai começar a conhecer a realidade e simplesmente vai parar de falar do assunto porque agora aquilo deixa de ser impactante como uma notícia e passa a se tornar uma realidade que ela conhece essas são as minhas sugestões se porventura você esteja passando por esse momento agora Faça esse passo a passo, só relembrando rapidamente, os 5 passos para você minimizar esses impactos na sua lotérica. Número 1, um, reconheça rapidamente o problema. Número 2, haja o mais rápido possível. Número 3, verifique campanhas de marketing que você esteja fazendo e suspenda ela temporariamente. Dica número 4, crie um script de resolução a respeito disso. E a dica número 5, repasse a todo o seu time da casa da lotérica. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais de como que funcionam esses mecanismos em mídias sociais e agora você tem mais um ferramental para poder aumentar e ampliar a segurança que os nossos clientes têm nas casas lotéricas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou já clique em curtir para a gente saber que está fazendo sentido esse tipo de vídeo para você. Se você ainda não é inscrito no canal, clique em se inscrever e já clica no sininho. Assim, quando nós lançarmos novos vídeos, você vai ser notificado. Um abraço, sucessos e produtividade!